Ainda tem uma olhinha brinde para vocês. Pessoal, a gente falou do produto da soma pela diferença, não foi? Só que eu achei interessante trazer para vocês o seguinte. É... Como é que a gente resolve, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Como é que a gente resolve esse probleminha aí, o quadrado da soma de diferença de três números. Bom, você teria trabalho se fosse desenvolver aqui... É, essa forma aqui, ó. tivesse aí A mais B menos C é, multiplicado por A mais B menos C e aplicasse aqui né, o, o nosso, a nossa propriedade distributiva, ia é tem um pouquinho de trabalho. Eu aconselho, tá? essa aqui é uma aula brinde, podemos dizer assim, eu aconselho você fazer o seguinte, é, tente separar Tá, tem que separar em blocos. Aqui seria o nosso primeiro número e aqui seria né, o nosso primeiro, ó, primeiro número e aqui o nosso segundo número, tá? Então aqui a gente tem um c e aqui a gente tem um c e aplique o que você já sabe, tá? Então aqui, ó, então só resumindo, é, a gente, vou apagar isso aqui. Só resumindo aqui, ó, tente é, utilizar esse bloquinho aqui como primeiro número, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo número sendo o C aqui. A sua vida fica um pouco mais fácil, quer ver? Olha o exemplo aqui, ó. como é que a gente resolveria esse probleminha aqui. Eu vou criar um bloco aqui, ó. esse aqui vai ser um bloco, tá? vai ser um número. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o Z. Então, vamos tentar fazer isso, ó. vai ficar mais rápido. Ó. quadrado do primeiro, tá? menos 2 vezes o primeiro, que é todo aquele bloco ali, ó, pessoal, 2y vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é isso que a gente aprendeu? Beleza, então, o que, é que a gente tem aqui agora? Também, ó, isso aqui a gente vai desenvolver agora. quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, vai ficar 4xy, mais o quadrado do segundo, que é 4 y quadrado. Aqui, pessoal, esse menos aqui vai acabar mudando o sinal todo mundo. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes menos 2y vai ficar mais 4y. Não é isso? Só que lembrando, é até mais interessante a gente fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos é, 2 e já multiplicar por z. Fica mais fácil. Menos 2z multiplicado por x vai ficar menos 2xz. Menos 2z vezes menos 2y. Vai ficar menos com menos é mais. Menos 2, ó. Menos, é, na verdade, isso. Mais, né? É 4, não é isso? Já vou multiplicar pelo 2 ali, ó. Mais 4, ó, Menos 2z vezes 2y. Então, vai ficar mais 4yz mais z ao Beleza. Existe algum fator aqui que seja oposto, pessoal? Algum elemento que seja oposto um do outro? Não tem, né? Então, agora a gente vai só organizar aqui. Ó. A gente ficaria com x x² mais 4y² mais z². Quando eu falo organizar, eu estou organizando, tá? colocando os quadrados primeiro e depois a gente segue a ordem. Então, agora eu vou colocar aqui o xy menos 4xy. Aqui eu tenho menos, ou ó, aqui, ó, mais 4 é y, z, menos 2, x, Tá bom, pessoal? Então, aqui é o resultado dessa expressão que você iria encontrar da mesma forma se aplicasse aqui é, a propriedade distributiva. Mas eu acredito que esse, esse método aqui seja um pouco mais rápido. Tá bom? Então, foi uma dica bem rápida de hoje para você aí, é, não se perder quando aparecer três elementos. Tranquilo? Até a próxima. Valeu!